cimento <risos> exatamente por esse motivo que a gente tem que tomar esse cuidado e proteger muito bem os nossos perfis colocando a manta asfáltica entre um encontro e outro outro detalhe importante aproveitando que a gente está aqui embaixo vem um pouquinho mais para perto é a ancoragem do nosso sistema oh, eu tenho um convite aqui tomara que a gente não tome choque mas a gente tem a ancoragem do nosso sistema a ancoragem do nosso sistema é feito com chumbador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 Todo, todo esse reforço são cuidados que você tem o quê? Pra laje, por exemplo, aqui não vibrar. Então se você tem uma obra de steel frame que a laje tá vibrando, que ela não tá muito boa, busque entender o porquê, né? Se é falha no cortante, se é na flecha, se é no momento. Onde é que tá falhando? E faça esses reforços com chapa de gucê ou perfil na lateral pra poder melhorar essa parte. Vem cá, vamos lá dar uma olhada.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 Mas é só aqui nessa entrada é para vocês darem uma olhadinha, tá? A gente continuando aqui na obra. Eu tenho um elemento que é muito interessante. Na verdade, dois que eu quero mostrar para vocês. E o que, que é? É o contraventamento. O contraventamento ele é fundamental para estabilização da estrutura. E quando eu falo estabilização, é o seguinte. A sua casa pode mexer para um lado e para o outro. Com o quê?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 E tem o um contraventamento em cá também. Você pode trabalhar com um, dois, três, diversos tipos de contraventamento, não tem problema. O mais importante é você garantir a estabilização da sua estrutura. E é assim que a gente faz normalmente, né, as nossas obras. Ficou bem legal esse aqui, por sinal, viu? <risos> Além do mais, o que a gente tem aqui é uma parte que eu quero mostrar para vocês. A gente tem a parte de instalações. Vem cá desse lado dar uma olhada. E a gente tem a parte elétrica.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 E você ter a parede oca, se torna muito mais simples. Se você tem alvenaria, você tem que quebrar a parede toda pronta, pintada. Chapar ela para depois amassar a parede inteira e pintar ela inteira. No drywall não, é só naquele ponto. E as pinturas, elas aceitam um o retoque. Então fica muito mais fácil. Você pode fazer só num local específico, né? Então o jeito correto da gente fazer Né? A elétrica é assim. Passar dentro dos furos, bonitinho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 Tá, os tubos saem do radier, a gente tem que tomar sempre cuidado com esse alinhamento. Ou, por exemplo, aqui como certinho, viu, gente? O tubo batendo, que legal! Eles botaram o tubo certinho batendo a parede. Então, essa parte de locação de tubo no radier é chata, viu? Na hora da concretar, você tem que segurar pro tubo não mexer, tem que usar topografia.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 Entendeu? E quando a gente bota Essa tela na fachada inteira Com massa na fachada inteira O que que acontece? Não trinca, não dá problema E é por isso que eu gostei desse sistema Porque essa placa daqui é foda É boa pra caramba tá? É da Placo também, é engraçado que a Placo É de placas internas De drywall, né? Mas aí é eles que fazem Eles que produzem essa placa daqui E o sistema De base coat em cima fica incrível Gente, fica incrível e aí você faz um fachadão assim, ó, sem nenhum tipo de problema. Olha só que negócio bonito, vai ficar bonito, né? Com aquele negócio ali do telhado pra fora também, vai ficar um negócio bonito. Vamos lá terminar, que tem mais coisas pra gente dar uma olhada. Né? E tem um, um, um negócio, um ponto importante, né? Que eu tô conversando com esse cliente, né? Que é com a Andréia, né? Tô conversando com a Andréia e com a Andréia, dando umas orientações pra ele, né?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 Ela atende, gente, atende. Eu gosto muito dela, tá? Porque hoje em dia a gente tem aquelas lãs recicladas que elas não coçam. Eu acho isso muito legal de vidro reciclado. E elas não coçam, facilitou bastante. Eu achei que que barulho era esse. É pra mandar a gente embora, é que já tá a tarde. Gente Mas é, eu vou tentar voltar aqui depois pra vocês, tá? Eu garanto. Não garanto, não. Eu garanto que eu vou tentar. E aí, o que que acontece? Você trabalha com a de vidro, o isolamento é, o é perfeito.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 Isso aqui é manta asfáltica, porque ele em cima é telhado impermeabilizado, né? Então do dou painel wall e contrapiso, né, pra dar caimento de ralo e manta asfáltica. E aí, minha mãe tá me expulsando da obra que tá de noite, né, mãe? Claro, tá na hora de ir embora, já não dá pra enxergar. Né? A gente chegou cedo... Ah, aqui é o painel wall! Que legal! Tá vendo o painel wall? Mas não precisa não, gente, exagero isso. Painel wall, a gente bota cinema, depósito, biblioteca, academia, mas dentro de casa... Não precisa não, viu? Que dança cinco hipopótamos. Além disso, o que, que a gente tem aqui? Ó, o Tyvek. Botou o Tyvek direitinho a membrana de vapor, você tá vendo? As camadas, recobrimento, tá vendo? Uma camada vai em cima da outra. Recobrimento, você tem que prestar muita atenção. E aí, isso faz não ter problema com água. Esse é um detalhe muito importante, né? Olha só como eu sou boa. Eu gravoando dessa escada. E esse é um detalhe que no final faz toda a diferença. Vocês estão vendo? É. Então, mamãe falou, a gente vai ter que voltar aqui depois. Ha! Então, se você curtiu, tá? Que tá curtindo essa visita da casa, visita as obras, né? Tô visitando várias obras. Se você não tá acompanhando, se liga aqui no canal que eu tô aproveitando pra fazer o tour. Tem vários especiais. Tem lá em Camboinhas, tem Maricá, essa aqui em Arara. Estamos visitando mesmo. Minha... Tem o painel. Vocês vão ver eu os painéis modulares. Continua acompanhando aqui no YouTube, não deixa de se inscrever, não ganha de acompanhar. Se você quer aprender mais sobre Steel Frame, não deixa de clicar aqui embaixo no descritivo, né? Conhecer o nosso blog, ver os nossos artigos, ver tudo que a gente tem. E se você quer crescer mais ainda, não deixa de conhecer os nossos treinamentos. A gente ensina você a orçar, né? A vender, projetar, montar. Olha que obra bonita! que o André e o André estão fazendo. Gente, incrível, né? Que chique. Galera com capacete. Olha o, o, o canteiro deles. Que negócio organizado. Outro mundo, né, gente? Aluno bom sem outra coisa. Então, grandes beijos. Construtores do meu Brasil. Espero vocês no próximo vídeo e a gente se vê por aí.